Fala aí galera, estou com mais um vídeo aqui no meu canal. Enfim, hoje eu irei falar de metas. Então, pra quem acompanha o canal desde o começo, sabe que eu já tô quase há dois anos fazendo vídeo. É. E como eu sei, eu tava com 60 inscritos no mês passado. Em menos de três semanas, fiquei com 102 inscritos. Em uma semana, subi para 600 inscritos em um dia. Desceu para 500 inscritos. Mano, o YouTube tá mexendo. Eu já irei contar sobre as metas. A que eu acho mais importante Ó, segunda meta. Mil inscritos, e irei revelar meu rosto. Mostrar como eu sou tão legal, né? Só meus amigos conhecem meu rosto. Mas, ó, 75 mil vídeos com meu rosto. Irei fazer um vlog. E com 500 mil inscritos. Irei fazer algumas pelúcias. É. Como você pode ver com esses meus olhos tão da hora? É. Ó, oh, a última meta de um milhão de inscritos. Irei criar minha fanbase. Clássico, né? Oh my god. Agora com essa minha edição negativa. 900 mil estrelas negativa. É. E compartilha esse vídeo pra todo mundo, pelo amor de Deus.